todos os deputados e todas as deputadas, um momento histórico para todos nós, para os que defendem a reforma, para os que não defendem a reforma, que também é um direito legítimo, eu muitas vezes fico ali acompanhando os discursos, os discursos dos, dos que são contra e às vezes fico perguntando, será que eu de fato estou certo ou será que o... Deputado Orlando Silva está certo, ou Paulo Pimenta, ou Zé Guimarães, ou Ivan Valente. E a cada discurso que eu ouço, eu tenho cada vez mais convicção que a posição de reformar o Estado brasileiro é a posição correta. Reforma da Previdência é aprovada em primeiro turno na Câmara, com 379 votos a favor. Isso mesmo, nessa quarta-feira à noite, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da proposta que altera as regras da aposentadoria brasileira, a famosa Reforma da Previdência. Mas ainda não acabou não, nessa quinta-feira a Câmara retoma as atividades para votar as emendas e de destaques apresentados pelos partidos à reforma da Previdência E na sexta-feira provavelmente ainda tem o segundo turno que ainda precisa passar pela Câmara Depois ela vai para o Senado, onde deve ficar lá por pelo menos mais 45 dias Enquanto alguns estão trabalhando para resolver um dos maiores problemas do país, Bolsonaro tá preocupado em trocar a palavra genitor por pai e mãe impedidos de passaporte. Ah, ele tá tentando emplacar também o nome do próprio filho Dudu como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Fala sério. Até hoje ainda tô tentando entender como é que esse jabuti foi parar em cima da árvore Será que algum dia o brasileiro vai aprender a votar? Hashtag votadireitoporra The Big Mac Index E saiu um novo índice Big Mac atualizado da revista The Economist Ajustado pelo B per Capita e adivinha? Isso mesmo, continuamos com os dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim Mais caros do planeta em relação ao poder de compra dos brasileiros Chupa mundo, tá pensando o que? Aqui é Brasil, porra Ai, estou burro, eu nem como essa porcaria de Big Mac mesmo, então foda-se Calma filha da puta, pois o Big Mac é só um exemplo utilizado para facilitar a compreensão de todos, já que ele possui os mesmos ingredientes e formato em todos os países onde é vendido. Mas você pode substituir esse sanduíche por um celular, pelo videogame, pelo preço da luz, da água, do cabeleireiro, do eletricista, ou até mesmo do pãozinho da padaria. E se compararmos o valor que um brasileiro médio recebe de salário com os preços desses produtos ou serviços Vamos constatar que estamos pagando muito mais caro do que qualquer cidadão em outro país Entendeu agora? Hashtag somos todos otários Magazine Luiza diz que cupom de mil reais foi eu, mas vai honrar as compras Daí gostei de ver, apesar do erro no site do Magazine Luiza que liberou cupons com descontos de mil reais mesmo para produtos de baixo valor, o que permitiu que alguns clientes conseguissem notebooks e tvs por menos de 100 reais, a empresa disse que vai honrar todas as compras realizadas. E mais do que isso acabou transformando o bug em uma ação de marketing da companhia. Mandaram muito bem, espero que mais empresas sigam esse exemplo. E para finalizarmos essa edição, lago contaminado de aparência paradisíaca atrai turistas na Sibéria. Pois é, acredite se quiser, na Sibéria esse lago de cor azul turquesa acabou se tornando recentemente um atrativo de turistas que adoram postar suas fotos fakes no Instagram. O problema é que esse local, na verdade, é totalmente poluído e serve para despejo de resíduos de uma usina termoelétrica. Bom, do jeito que o brasileiro produz lixo e o nosso governo não dá a mínima para preservação do meio ambiente, em breve teremos esse tipo de turismo no Brasil também. Tá ok? Se bem que com a quantidade de praias impróprias para banho que possuímos em praticamente todo o país, acho que isso já virou uma realidade, né? Hashtag Chernobyl é aqui E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia Ah e para quem ainda não está sabendo da novidade, agora o canal do Otário está com mais um quadro, o Otário Investe com as principais notícias do dia sobre o mercado financeiro de forma rápida e sem frescura Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Fui